aqui no nosso caso, para a gente poder fazer uma conexão aqui, que eu recomendo a vocês seria essa fuga aqui né, por exemplo, para a gente poder conectar essa, essa divisão maior, então faço aqui com a ferramenta cuts mais uma vez, vamos fazer aqui a conexão desses pontos, então conectamos aqui esses pontinhos, aqui eu posso fazer uma add loop, então faço aqui um ring e um connect, para poder conectar essa edge. E aqui fazemos um novo connect também, entre esses dois pontos. Nessa área aqui eu sei que tem também o nariz, né? que seria aquele buraco. Então nós vamos precisar de mais divisões aqui nessa área. Então já vou aproveitar com a ferramenta cut e vamos recortar aqui o que seria esse buraco do nariz. Ok. Posso deletar esse polígono aqui, não precisamos mantê-lo nesse momento. Veja aí que já começa a aparecer né, a cabeça da águia. Já está bem no, no início. Vista front mais uma vez. Vou puxar aqui um pouquinho para cima e um pouquinho para trás. Puxamos mais uma vez. Vou contornar agora a cabeça da águia. Então vamos fazer aqui algumas extrusões, mantendo aqui a, uma proporção aproximada. Mais ou menos aqui até nessa, nesse local já está bom, né? contornando aqui a cabeça da águia. Como nós estamos trabalhando com as duas imagens, e eu já comentei isso, né? Não vai dar uma ligação perfeita, mas ainda assim nós podemos aproximar o máximo possível. Nesse caso aqui é o que eu estou fazendo agora. Estamos aproximando bastante aqui a, a, o contorno da cabeça da águia, né? Vou deixar aqui só um pouquinho mais baixo, que está bom. Vamos conectar aqui os olhos dessa águia na parte da cabeça. Então eu faço aqui primeiro um chanfro nessa edge. Vamos fazer aqui um chanfro com dois segmentos apenas. Ok. Ligamos essas duas partes com um bridge. Aqui já dá para a gente poder perceber que essa parte da cabeça da águia... Ela tem uma, uma, uma elevação, né? como se fosse uma, uma pálpebra, uma coisa uma elevação acima dos olhos. E, e como eu já falei anteriormente, eu não sou especialista na área, então eu não vou saber falar os nomes de cada parte aqui do corporal dessa ave, mas eu tenho certeza que se vocês quiserem saber, é só pesquisar aí que vocês vão encontrar lá no Titio Google. Tá? Mas eu acho que não é necessário não, sinceramente... É, a gente não trabalha nessa área, né? Então ficar perdendo tempo às vezes com, com detalhes, sei lá, não compensa muito. Bom, vamos conectar aqui essa edge mais uma vez. Vista front, botão F. Notem que eu vou formando a estrutura da cabeça da águia, né? Já, já começa a se formar. Vamos chanfrar aqui mais uma vez, dividindo essas edges. Ok. Aqui eu vou selecionar essa edge Vamos deixar um pouquinho mais para cima, essa outra um pouquinho mais para baixo. Rotacionamos aqui também, fazemos uma ponte. Aqui na ponta do bico, eu vou ter que fazer aqui mais alguns connects. Então faço aqui esse novo connect, vista front. Rotacionamos, escalonamos, juntamos aqui com essa parte de baixo, através de um bridge. Aqui na parte de cima, vejamos aqui o que, que eu posso fazer. Eu vou fazer uma conexão. Selecionamos esse ponto de vertex aqui e movimentamos. Vou fazer mais um connect nessa edge aqui. Tá? Uma forma de trocar entre os sub-objetos de uma maneira bem rápida e fácil é através dos botões 1, 2, 3, 4, 5. Então, Observem que eu estou trocando entre os sub-objetos, tá? clicando apenas... Nos botões 1, 2, 3, 4, 5. Então, o botão 1 é vertex, 2 é edge, 3 Borda, 4 polígono e 5 elemento. Então, voltamos aqui para a modelagem. Criamos aqui um cap, uma borda. Aqui eu posso fazer um novo connect. Né? Vamos ver aqui onde que ficaria melhor descer com um o connect. Eu acredito que daqui para baixo já vai ficar melhor. Vamos deixar o connect nessa área por enquanto. Aqui eu posso puxar um pouquinho para trás. Na parte do nariz né, da, dessa águia, eu também vou precisar fazer aqui uma extrusão. Puxamos para dentro. Mais ou menos aqui tá bom. Depois eu vou voltar nessa área também. Aqui faremos um novo connect no bico. Nessa altura. Conectamos essas pontas aqui também. Vou selecionar as Edges e o um novo Connect, selecionamos os Vertex e o um novo Connect, e observem que a velocidade ela começa gradativamente a aumentar, né? fazemos aqui mais um Cut, um recorte aqui no bico da águia, isso aqui depois nós podemos voltar e ajustar alguma coisa, tá? mas por enquanto eu vou só fazer o recorte aqui até no, no final do bico dessa águia, Vamos ver como está ficando. A estrutura da águia né, já está pronta. aqui, Pelo menos a topologia está ok. Aqui faremos mais uma ponte. Sobra um triângulo aqui. Faço um connect E puxo esse pontinho de vertex para trás e para o lado. Tá? Então vamos ajustando aqui aos poucos. Né? Fazemos um novo cap. Tampar esse buraco aqui do modelo. Lá na vista left... Vamos puxar esses pontinhos aqui, ajustar um pouquinho mais. Vou deixar aqui um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Sempre fazendo esses ajustes. Vista front, botão F. A gente poder ajustar também com mais facilidade. Agora, fazemos um novo connect aqui do lado. Unimos a ponte. Faço aqui um novo connect. Pode ser através do ring connect também. E fazemos a ponte aqui na cabeça. Então, fechamos aqui a parte da testa, né? Vamos chamar assim, da ráguia. Bom, aqui eu vou continuar fechando. Eu gosto, às vezes, nesse tipo de modelagem, fechar de forma mais aleatória e depois eu volto corrigindo, tá? Nesse caso aqui eu poderia, por exemplo, juntar essas partes. Uma coisa que eu já vou fazer aqui é dividir também, tá? Vamos fazer aqui através do Shift Loop, do Graphite Modeling. O atalho do Shift Loop é o Alt e o botão 1 do teclado, Shift Loop. Então vamos clicar aqui com Alt 1 e fazemos aqui o Connect. Depois fazemos a ponte. Vejo que na perspectiva eu consigo perceber melhor né, o que está acontecendo aqui. Então fazemos a conexão através da ponte. Aqui nessa parte de baixo, talvez já complica um pouquinho mais... Vou só puxar aqui para dentro, reduzir o escalonamento e fazer um Target Weld dessa Edge. Nesse outro ponto aqui, vamos ver o que, que dá para fazer. Eu acho que dá para fazer um Connect aqui nessa Edge. Então, selecionamos a Edge, fazemos um Connect e depois um Target Weld para poder soldar essa Edge. Finalmente, fazemos aqui mais uma ponte né? e o olho já está começando a aparecer, né? pelo menos fechando aqui. Continuando aqui no bico, fazemos mais uma ponte, aqui eu faço mais um connect, para detalhar mais aqui em volta do olho, fazemos uma outra ponte, vou puxar isso aqui um pouquinho mais para trás, nessa área aqui eu vou fazer uma ponte novamente, através do bridge, e aqui na parte do bico, notem que eu posso aqui mais uma vez, através da vista front, vamos ver aqui, eu posso puxar isso aqui um pouquinho mais para o alto, detalhando um pouco mais aqui essa parte do modelo, e fechamos aqui com um cap. Bom, falta resolver aqui a parte do bico, né? Você se recorda que nós temos aqui alguns polígonos do tipo n gon com mais lados. Então aqui, por exemplo, eu posso fazer um connect nessa ponta. Aqui, vamos ver o que, que dá para fazer nessa área. Eu posso fugir aqui também por cima aqui do bico, lembrando que lá na nossa referência... Deixa eu me ver aqui mais uma vez. Tem uma pequena elevação aqui na frente do bico, né? Então nós podemos fazer aqui com essa própria área aqui. Vou fazer aqui então um connect. E aqui eu vou subir do lado aqui do bico. Vou fazer mais um connect aqui. E jogamos para frente. Ok. Nessa área aqui do bico... Vamos puxar esses pontinhos um pouquinho para cima e um pouquinho para o lado. Para fazer aquele efeito de elevação. Né? Aqui aparentemente está ok. Aqui conectamos também nessa parte, através de um connect. Falta só mais uma n gon aqui. Então vou fazer mais um cut aqui nessa área. Fazemos um cut esse cut pode sair mais ou menos nessa direção, faço mais um cut aqui para a direção dos olhos. Essa edge aqui pode sair, CTRL REMOVE ou simplesmente REMOVE. Aqui nós temos um certo problema, então eu vou fazer aqui o seguinte, vamos fazer um collapse dessas edges. Nessas pontinhas de vertex aqui fazemos um connect e um collapse, poder juntar. Aqui nessa área, vou fazer um cap. Na vista front, sempre observando aqui na front na perspectiva, nós temos esse desenho aqui agora, né? E aqui eu posso fazer o seguinte, notem que a topologia aqui permite que eu faça isso, para fazer o chamado adloop. Então fazemos aqui um connect, faço aqui a ligação da topologia, né? Mais um connect, e conectamos esses dois pontos. Simplesmente assim... Nós já temos aqui pelo menos a ponta né, da, da cabeça da águia. Depois nós vamos voltar fazendo alguns ajustes, mas por enquanto eu acredito que já esteja bom, tá? Nesse caso aqui são pequenos ajustes mesmo bem pontuais, que eu já vou fazer aqui nesse, nesse momento. Mas depois nós vamos voltar ajustando uma ou outra coisa aqui. Então, já deixo aqui esse ajuste, né, a distância entre os vértices. Posso deixar aqui um pouquinho mais distante. Aqui também distanciamos um pouquinho mais os pontinhos de Vertex. Pela vista Front vai ficando ótimo aqui, né? Pelo menos a princípio está muito bom a distância. Bom, continuando aqui agora vai ser mais fácil, tá? A boa notícia é que o pior já passou. Então agora é simplesmente modelar mesmo, é só Modelar de forma bem crua. Então, eu vou puxar aqui para tá. fora, né? No, no eixo X. <SILENCIO>